Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Consegui resolver todos os problemas Gente, o chip da câmera queimou Depois, começaram uma reforma no apartamento aqui do lado De... Aconteceu tudo e eu tive que interromper o desafio para comprar chip novo, resolver barulho e etc e tal e estou de volta hoje no dia 12 do desafio criativo Se você não sabe do que eu tô falando, vai aparecer aqui o cards agora E você pode ir lá acompanhar depois que você terminar esse vídeo E hoje, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar três produtores de conteúdo que eu admiro muito e deixar um comentário amoroso nas redes sociais dele. Vem comigo! O primeiro deles que eu quero falar, eu vou olhar um pouquinho aqui pro computador, mas vai aparecer pra vocês aí a tela. Eu tô no YouTube e a primeira produtora de conteúdo que eu quero falar é a Sorel Amor. Eu a admiro muito, eu gosto da forma como ela produz conteúdo, da forma como ela vê o mundo. Ela fala um pouco sobre viagem também, ela é uma fotógrafa incrível, eu me inspiro muito. E o meu vídeo favorito é esse aqui: Never Good Enough. Anorexic, uh, not desirable, not womanly enough, no curse. Eu amo esse vídeo porque ela fala sobre os pensamentos dela a respeito de aceitação do seu corpo, como você se amar mais e porque você deve se importar menos com outras opiniões. É um vídeo lindo, é um vídeo muito forte, eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir é em inglês, eu não sei se tem legenda, então... Infelizmente, eu não sei se todo mundo vai conseguir assistir E eu vou deixar um comentário Eu já comentei nesse vídeo, mas eu quero deixar outro aqui com vocês Thank you For being um, Who you are I just Love you Então é isso Eu conheci ela pessoalmente numa conferência Na conferência da Irlanda do Norte Em Belfast E eu abracei ela e conversei com ela Por quase 10 minutos E foi absurdamente incrível É muito bom quando você admira uma pessoa E você conhece ela pessoalmente E ela é exatamente aquilo que ela parecia ser Nas câmeras É muito bom Agora vamos falar da segunda Ah, Eu tô meio com alergia Então eu tô fanha e tô fungando, por favor, me perdoem. O segundo criador de conteúdo que eu gostaria de, eu gostaria de falar é uma criadora de conteúdo vegana. É essa daqui. E ela é uma criadora de conteúdo de receitas veganas. Ela produz conteúdo nisso e ela tenta mostrar que não é difícil ser vegano, Que é possível, é fácil e é só você aprender a se comportar, como compra, como come, etc e tal. E as receitas delas são super simples. Tem umas mais difíceis e ela tenta transformar tudo que tem animais em uma versão vegana. É muito legal, eu amo, amo, amo. E eu quero que vocês escutem um pouquinho a voz dela, porque ela ah, é legal. Oi, amigos, eu sou Sam, e hoje we vamos fazer um gulho, gooey, melty, stretchy, life-changing, vegan, mozzarella. Ah, Tô vontade de apertar, é muito maravilhosa. Eu gosto muito dela, da Sam. Vamos deixar um comentário aqui, vou deixar um comentário aqui junto com vocês. Hi Sam! I'm learning a lot with you here. With you. Thank you. Oi Sam, eu estou aprendendo muito com você, obrigada. Yeah. Então esse foi o nosso comentário E o último criador de conteúdo que eu queria falar sou eu Ah, tô brincando Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do blog do Maria Quer Viajar Ele tá ainda sendo construído e ele é um blog muito novo Mas eu sou apaixonada pelo meu blog E eu escrevo com muito carinho Então aqui na aba Morando na Irlanda Você vai encontrar algumas dicas, por exemplo é, Formas de ir pro aeroporto, partes do verão é, aqui na aba viagens, eu estou terminando de escrever alguns roteiros de viagem novos. Então aqui você tem uma viagem super baratinha saindo de Dublin para o país de Gales, que fica 20 euros, menos de 20 euros de passagem. É, algumas dicas de aplicativo de viagem, alguns cartões internacionais para salvar você na sua viagem. E é um, é um site que está crescendo, eu tenho muito orgulho dele e eu quero que ele cresça muito, muito, muito, então deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no blog do Maria Quer Viajar para eu fazer conteúdo que agrade mais vocês, que a gente possa crescer e aprender junto esse foi o vídeo 12 do desafio criativo eu estou muito feliz de estar de volta, eu fiquei muito triste com os problemas que eu tive, de estar atrasada mas o importante é não desistir, né? então obrigada pelo apoio, pelo carinho, já somos 525 inscritos, estamos crescendo muito então, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!